Olá pessoal, vamos aprender hoje como brincar melhor com os nossos pequenos, principalmente para brincar com aquelas crianças que não dão muita reciprocidade, muito retorno para a gente. Como é que a gente faz então? Brincar é a porta de entrada para aprendizagem, é a via que a gente acessa as crianças, brincar é fundamental para aprender uma série de habilidades, pré-requisitos de escola, para aprender Comportamento verbal, troca, socialização, aprender coisas novas, ensinar flexibilidade mental para aprender coisas além do que a criança já faz com tranquilidade, que está dentro da zona de conforto dela. Então, a gente saber brincar com uma criança é fundamental para que ela receba estímulos que ajude no desenvolvimento dela, que melhore a fala, que melhore a atenção, que melhore a socialização. E é um papel importante para os pais fazerem, porque complementam as terapias no consultório. No consultório também, muitas vezes, é muito difícil de acessar uma criança. A gente tem nossas ideias, a gente chega cheio de planos, a gente chega cheio de materiais e a criança tem uma barreira. Uma barreira se vira. É muito comum quando a gente chega perto de uma criança, ela se virar ou ela até ah! fazer sinais e gestos que mostrem para gente que ela quer que a gente fique longe. Por que, que isso acontece? Porque essa criança já tá desconfiada de que alguém vai chegar e vai tirar o que ela está fazendo, vai querer trazer ideias próprias. E também crianças que desconfiam que elas não vão mais poder fazer o que elas estão fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com essa abordagem, com essa aproximação de cara, essa é a dica número um. A dica número dois é diminuir, cortar eletrônicos da criança, porque quando uma criança tem acesso a celular e a tablets, a gente tem muito problema com alta dose de uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, que é... Enche o cérebro dessa criança e que traz prazer, que traz sensações agradáveis e boas. Depois, para a gente conseguir essas mesmas doses de dopamina com brinquedos simples, com brinquedos pedagógicos, com brinquedos do dia a dia, a gente não consegue. Então acaba sendo uma concorrência desleal. Quando a gente vem com uma proposta de brincadeira, a criança que está acostumada lá com o eletrônico, pff, aquilo para ela é. Péssimo, é bobagem, ela não dá a menor bola. Então, diminuir eletrônicos, se possível, até tirar, vai fazer com que essa criança queira colocar outras coisas no lugar. Claro que vai dar mais trabalho pra gente, porque enquanto ela tá ali no eletrônico, a gente consegue fazer nossas outras coisas, que eu entendo que no dia a dia é tanta coisa pra gente fazer, que tem um momentinho da criança quieta, parada, até a gente até pensa assim, ah, é um joguinho educativo, né? A gente até se engana com isso, e faz com que a gente consiga fazer outras coisas e se a gente tirar o eletrônico, essa criança vai ficar andando de um lado para o outro, vai querer falar com a gente, nós teremos que parar tudo para ser o um entretenimento dela. Então, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas tenha certeza de que quando a gente conseguir diminuir, esse eletrônico, ela vai aprender e se interessar a brincar mais e ter mais prazer brincando. Porque a dopamina, esse neurotransmissor, vai ser liberado na hora da brincadeira. Então, é uma, é uma, uma coisa, uma relação lógica, tá? O eletrônico não é só ruim por... por por ser ruim, ele é ruim porque ele libera essas doses que são muito altas, inclusive, de dopamina e que atrapalham no sono da criança, que atrapalham na atenção da criança. Quando a gente diminui os eletrônicos, ela brinca melhor, dorme, pode melhorar o sono e também melhorar a atenção. Faz esse esforço. Essa é a dica número 2. E número 3, a dica número 3 é, não comece querendo que a criança que está acostumada com vários brinquedos ali que acendem luz, que acendem som, cheio de pilhas, que a criança que está acostumada até com eletrônicos, não espere que ela vá se interessar por joguinhos pedagógicos, porque a gente se empolga, né? vai nessas lojas, compra um monte de coisas que são educativos, que estimulam a inteligência da criança e a gente chega em casa super empolgado, querendo que o nosso filho faça, ou leve para o com o histórico querendo que essa criança faça e ela olha e acha aquilo super sem graça, aquelas pecinhas de madeira, então não espere que de cara a criança queira brincar com o que você quer que ela brinque com o que você acha importante começa sempre com o jogo que a criança quer sempre entendendo qual é o lance que ela traz para apresentar seja ele um joguinho físico ou seja ele um jogo corporal. E como é que a gente começa na prática então, já que são dicas aí preparatórias, essas que eu dei, e na prática, como é que eu faço com a, quando a criança tá na minha frente, quando a criança tá ali no ambiente que eu já preparei, já limpei, já deixei ali é, sem tantos estímulos para ela, distratores para ela, como é que eu faço para brincar de fato com uma criança? Primeiro, que a criança não vai estar tá assim, paradinha, quietinha, bonitinha, igual a Lourdes. A Lourdes tá aqui, veio me ajudar hoje e hoje ela tá num bom dia, sabe? Ela tá bem de boas, bem tranquila, mas normalmente não é assim pelo menos com o meu filho em casa, normalmente quando eu tô num lugar que eu posso brincar com ele, ele não para quieto, ele não para sentadinho assim e fica me olhando do tipo, mamãe, vamos brincar? Não, não rola. Então a gente começa indo atrás, seguindo a liderança da criança, como é que isso funciona? Se ela começa a mexer em algum objeto, aqui por exemplo, mexe no dinossauro, a gente começa a fazer comentários sobre aquele brinquedo, começa a falar o dinossauro, faz sons, faz gestos engraçados, cuidado para não invadir o espaço da criança, cuidado com a dica número 1, um, para não ser invasivo demais, presta atenção nos sinais, se ela se esquiva, se ela se vira de lado, se ela dá, faz sinais para você é, ficar longe, porque ela acha que você vai tirar o brinquedo que ela gosta e entuchar um que você trouxe, que você tem a ideia de fazer. Então, isso pode ser que essa criança esteja tão desconfiada que ela vai fazer... Ah, não, vai pegar o brinquedo e vai para um canto para brincar sozinha em paz porque ela acha que você vai trazer a sua ideia. É nessa hora que a gente percebe se essa criança está desconfiada, se a gente faz demais esse tipo de coisa. Então, a gente segue a liderança dela, vai atrás dela, ela corre, a gente corre também, ela pula, a gente pula também, ela senta, deita e rola no chão, a gente deita e rola também, sempre fazendo sons, dando função, cantando uma música junto. Quando ela para e engaja numa atividade, seja ela qual for, pode ser coincidentemente um brinquedo, e a criança então começa a brincar do jeito dela, a gente fica num posicionamento frontal, seja a, a criança esteja em pé ou sentada e vai brincar junto, sem a intenção de ensinar algo para ela ainda. A gente está brincando, lembra? Não é uma sessão que a gente tem objetivos, que a gente tem metas, que a gente tem coisas para buscar. Lembra que nós, o, o título do vídeo é como brincar com uma criança. Então, uma coisa é brincar, outra coisa é você buscar metas e objetivos e é, é, querer ensinar programas comportamentais para ela, então brincar para ganhar a confiança dessa criança, para ela saber que você não vai mais tirar o brinquedo dela, que você não vai mais querer trazer as suas ideias próprias só, sem considerar as dela, brincar, então se ela está usando as peças de um brinquedo que é feito para montar, para encaixar aliás, se ela está usando as peças para uh, jogar para cima, buscar os barulhos, explorar barulhos em diversos uh, lugares diferentes, você não vai pegar o brinquedo e falar, não, não é para fazer isso, olha a estrela, cadê a estrela aqui, encaixa no lugar certo, o brinquedo é assim, o brinquedo é dela, a brincadeira é dela e ela faz o que ela quiser, entendeu? Porque é uma brincadeira. E aí a gente vai fazer igual. Pega uma peça também, outra peça, não a da criança, porque a criança vai ficar chateada e brava se você pegar a dela e faz igual. Uou! Explora a mesma coisa que ela tá fazendo, imita, segue a liderança dela na atividade, na brincadeira. Depois disso, a gente pode também aproveitar esse momento e fazer atividades sensórias sociais, principalmente se for uma criança mais agitada. Então a gente pode brincar de pegar, a gente pode brincar de fazer cosquinhas, a gente pode brincar de embrulhar no tapete, de amassar com as almofadas... Use muitas brincadeiras, sensórios sociais, use bolinha de sabão, bolinha de sabão é uma estratégia muito boa. Use muitos sons, muitas brincadeiras desse tipo. E presta atenção no que está tirando sorriso, no que essa criança se interessa, porque se você consegue entender o que ela se interessa e se conectar com ela, as chances dela querer brincar com você de novo serão enormes. E olha só, se uma criança que permitiu que você brincasse com ela, ela está sorrindo, faz alguns contatos visuais com você, olha para você, sem você pedir, só porque você está sendo legal, está fazendo sons engraçados, se você imita ela e ela começa a te imitar também, olha quantos ganhos a gente teve sem nenhum programa comportamental, hein? Tenta e me conta aqui nos comentários. Beijo grande até o próximo vídeo. Tchau, tchau.